Como juntar dinheiro malhando em casa? Nesse bate-papo de hoje, nós iremos falar como você pode juntar muito dinheiro malhando em casa. Olá, eu sou o professor Emílio Júnior, já dá o joinha aí, fica atento. Aqui estão algumas dicas para economizar dinheiro ao malhar em casa. Compre equipamentos usados. Você pode economizar muito dinheiro comprando equipamentos de exercícios usados em sites de leilões, online ou em lojas de segunda mão. Existem muitas lojas que vendem equipamentos de academias que fecharam, de academias que substituíram os seus equipamentos e aí você consegue pagar um valor bem mais em conta. Use o que você já tem, utilizar o que você tem em casa. Antes de comprar equipamentos novos, tente utilizar o que você já tem em casa. Por exemplo, você pode usar garrafas de água, aquela garrafa PET, nada de vidro, somente de plástico, como pesos, ou mesmo subir e descer escadas em vez de usar uma esteira. Hoje você vai ver na loja, uma esteira está um valor altíssimo, e você tendo um local onde tenha uma escada e você possa fazer esse exercício, com certeza você vai economizar. Faça parcerias. Você pode dividir o custo dos equipamentos com um amigo, um vizinho, um parente próximo ou se você morar em condomínio, conversar com um síndico do seu condomínio para que possa fazer aquisições de equipamentos e assim você teria uma academia em casa. Faça exercícios de baixo custo. Existem muitos exercícios que você pode fazer sem precisar de nenhum equipamento, como abdominais, flexões, agachamentos, tudo isso tem aqui no canal. Então é só você assistir os vídeos aqui do canal que você vai ter uma sequência enorme de muitos exercícios para fazer em casa. Faça uma pesquisa. Antes de comprar equipamentos, faça uma pesquisa para encontrar o melhor preço. Você também pode esperar por promoções, sempre tem aquelas de final do ano, que vendem produtos de boa qualidade a um preço mais baixo. Caso você não ache nenhuma promoção e você esteja desesperado, procure nos classificados, academias em sua região que estejam se desfazendo de equipamentos. Vai lá, conversa com o dono, pechincha, chora, que aí você vai conseguir fazer uma aquisição boa. Conseguiu entender? Como é tão simples você juntar dinheiro ao malhar em casa, sem contar que eu ainda não coloquei nesse artigo aqui, são as calças, as roupas, as blusas, as toalhas, as garrafas d'água que você vai utilizar, o seu vestimento, né? eu falo o fardamento de todo dia para você ir treinar. Sem contar que muitas pessoas têm que se deslocar para chegar até a academia, outras têm que ir de carro, de ônibus, bicicleta, moto, ainda corre o risco nas grandes cidades. Então, assim não, no conforto da sua casa, você vai conseguir fazer as suas atividades. Gostou dessa dica? São dicas como essa, esse bate-papo aqui franco, que realmente trazem diferenças reais para você poder utilizar no seu dia a dia. Ah, e deixa eu falar uma coisa, se você está tentando emagrecer, vai lá embaixo nos comentários e me diz há quantos anos que você tenta emagrecer, há quanto tempo que você vem lutando contra a balança. Pois eu e o nutricionista montamos um projeto, 365 dias, um ano, é um ano de treinamento, são 12 meses de treinamento, além dos 12 meses de treinamento, dividido pelas semanas, você também conta com 12 cardápios principais, esses cardápios principais são divididos de segunda a sexta-feira, todos os meses, então você tem 12 cardápios, um cardápio por mês, para você poder ter acesso a muita informação, ter acesso a alimentos nutricionais riquíssimos e que você vai conseguir, tendo empenho perseverança, atingir seus objetivos. Eu sou o professor Emílio Júnior, muito obrigado. Vou deixar o link lá na descrição ou nos comentários para você poder ter acesso. Até nosso próximo encontro.